Aqui, tá bom? Ai, amor, falou porque uma que a gente vai assistir? Não, É surpresa! Mas fica tranquila, eu sei que você vai adorar. Tá. Eu acredito em você. Também? É só o filme não ter palhaço que tá tudo bem. Você não gosta de palhaço? Não. Eu tenho um pesadelo com palhaço desde criança, você não sabia disso? Não. Você não acerta nada mesmo. É só o filme não ter palhaço, não ser romance e não ser dublado. Romance? Você não gosta de romance? Pierrot. Uma história de amor circense. Versão brasileira. Herbert Surpresa amor dan ah! dan ah! dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan